No primeiro concurso de culinária, 165 participantes, a razão entre o número de homens e o total era de 3 para 11. Era de 3 para 11, sendo que essa razão se repetiu no segundo concurso, que teve um total de 231 participantes. A diferença entre o número de homens que participaram do segundo e do primeiro concurso foi igual. Então, aqui, família, é uma questãozinha clássica, onde o probleminha deu a razão. Ó, aluno que nos acompanha já sabe. Questãozinha clássica, né? Probleminha deu, deu a razão. Então, para resolver uma questão que deu a razão, nós utilizamos o mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Coloca aí no chat. Qual é o mantra MPP que nós utilizamos para um probleminha que deu a razão? Qual é o mantra MPP? Qual é o mantra MPP? Para um probleminha que deu a razão. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então vamos lá. Primeiro concurso. Tá aqui, ó. Primeiro concurso. Ó, total de inscritos. Total de inscritos. 165. Aí ele fala que a razão entre homens e o total é 3 onzeavos. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, H é igual a 3K e T igual a 11 k Aonde o aluno erra? Aonde o aluno erra nessa questão? É que ele soma, né? ele fecha os olhos e ele soma tudo igual ao total. Só que aqui não é para somar tudo, porque ele já te dá. Ó, total. O total é 11K. Se você somar com os três, você vai estar tá somando o total mais o número de homens. Por isso que dá errado. Então, aqui... O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar 11K, que é o total, e igualar a 1,65. Então, K vai ser igual a 1,65, dividido por 11. K vai ser igual a 15. Bom, se eu tenho K, eu tenho tudo. Então, já tem como eu descobrir aqui o número de homens. Qual seria o número de homens nesse caso aqui? 3 vezes 15. 45. Então, 45 homens participaram do primeiro concurso. Agora, eu vou fazer o raciocínio análogo para descobrir, para descobrir quantos homens participaram do segundo. Só que ele falou que a razão é a mesma. Só que o total que mudou, né? O total é 231 e a razão, segundo o problema, é a mesma. Então não tenho que inventar aqui, ó. Questão que te dá a razão coloca o k que vem a solução. Então vai ficar 3k e 11k. Beleza? Aí de novo eu vou pegar aqui o total. Qual é o total? 11. Só que agora 11K vai ser igual a 231. Então, K vai ser igual a 231 dividido por 11. K vai ser igual a 231 dividido por 11, que vai dar 21. Então, esse é o valor do K. Qual seria o valor dos homens agora aí vai ser 3 vezes 21 que vai dar 63 como ele quer a diferença a diferença vai ser 63 menos 45 63 menos 45 isso aí vai dar 18